Olá, eu sou a Rudiane da equipe Bling e nesse vídeo vou a emissão de boletos. Tá? A gente vai falar sobre a emissão de boletos sem registro. Então, onde você poderá configurar a conta bancária no Bling, gerar os boletos, enviar para o cliente, tanto por e-mail quanto impresso. Quando o cliente efetuar o pagamento... Você poderá conferir né, no extrato da conta bancária e baixar essa conta através do Bling. Então, o banco vai ter conhecimento desse boleto somente quando o cliente efetuar o pagamento. Esse boleto será sem registro. Tem a opção de boleto com registro, que vocês podem observar em um outro vídeo, tá? Nesse boleto é somente nesse vídeo é somente os boletos sem registro, tá? Então, eu vou explicar como configurar a conta bancária como gerar, como imprimir um boleto, como enviar ele e depois como baixar essa conta. Tá? Então, para configurar, aqui eu deixei aberta a nossa tela dos manuais, que tem o passo a passo dessa configuração, como vocês podem ver aqui. Esse manual ele está disponível sempre no rodapé do sistema em manuais. Tá? Então, acessando aqui no sistema, a gente vai acessar em preferências, em seguida, no título Finanças, vamos clicar em Gerenciar Contas Bancárias. Vamos clicar aqui para incluir uma conta. Vamos colocar o nome do banco. Vamos colocar Banco Teste. Tá aqui o nome da conta, você pode informar o nome do banco ou como, como preferir. Então, aqui o tipo da conta, selecionamos Banco. Marcamos a opção Emitir Boleto. Boleto. Vamos selecionar o banco. Aqui, como vocês podem observar, temos diversos bancos. Então, eu posso utilizar qualquer um deles como exemplo. Eu vou utilizar, por exemplo, o Itaú, tá? Aqui no Itaú, vocês vão ter que, vai ser necessário informar a agência, a conta, o dígito verificador da conta e o tipo de carteira, tá? Possivelmente, né, a agência e a conta vocês tenham essa informação. E a carteira vocês podem verificar com o banco, tá? Então, dependendo do banco, terá algumas opções diferentes, ó. Como vocês podem observar, o Santander ele pede além da agência e do da conta o código sedente, o código de transmissão, a carteira e a forma de cadastramento no título. Tá? Mas essas informações todas vocês devem obter com o gerente do banco. Tá? Então, vamos voltar aqui ao Itaú. Aqui podemos informar a agência. Aqui vamos informar a conta. Aqui, então, poderá selecionar a carteira. Eu vou deixar 102. Aqui nas instruções, vocês podem informar as instruções que vão aparecer no boleto. Por exemplo, cobrar multa de 2% ao mês, cobrar juros de uh, 5% após o vencimento. Então as instruções que precisarem vocês podem informar aqui aí a taxa mensal de juros ela pode ser informada aqui como por exemplo 5% e depois aqui na instrução você pode utilizar a variável como por exemplo assim ó cobrar juros de a gente coloca o símbolo de reais espacinho, símbolo de reais a gente coloca copiamos a variável tá? Aqui será ao dia. Tá? Então, dessa forma aqui vai aparecer na instrução do boleto, o juro já vai aparecer o valor conforme essa taxa que você informou aqui de 5%, tá? Aqui com aceite ou sem aceite também pode verificar com o banco se irá aceitar após o vencimento. Esse aqui é utilizado para remessas, então não seria o caso dessa cobrança sem registro. O custo adicional por título, caso você Uh, cobre algum valor do cliente, por exemplo, R$ 2,00 por boleto. Esse float também é utilizado somente para geração de remessas. E aqui também, a remessa e a espécie do título. Tá? Após, aqui abaixo tem algumas instruções, onde poderá ler. Tá? Aqui nessas instruções está informando o seguinte, que é de total responsabilidade do cliente as informações que a gente é responsável apenas pela geração do boleto. Então, o que a gente sempre solicita ao cliente que gere um boleto num valor baixo de um ou dois reais e envie para o banco para que seja feita a homologação. Tá? Essa homologação você pode entrar em contato com o gerente do banco ou no 0800 do banco e pedir o um e-mail para a homologação do boleto. Eles vão te passar o um e-mail. Você manda esse boleto. Eles vão fazer uma análise se tem alguma informação incorreta. Se tiver, qual que é a informação para que a gente possa corrigir, né? Então, sempre antes de iniciar a emissão de boletos aos clientes, a gente sugere que você faça essa homologação. Tá. Então, após ler as instruções, poderá marcar aqui e salvar. Caso tenha só uma conta bancária ou uma conta bancária que irá utilizar mais frequentemente, irá emitir mais boletos dessa conta, deverá que defini-la como padrão boleto. Tá? Então sempre defina uma das contas bancárias como padrão boleto. Eu recomendo que defina a conta que você mais vai utilizar. Tá? Então após essa configuração, a gente pode gerar um boleto. Tá? Para gerar um boleto, a gente deve acessar no Contas a receber. Lembrando que essas contas aqui do contas a receber, ela pode ter vindo de um pedido de venda, tá? Aqui também terá na seta ao lado do pedido de venda ou da nota a opção para emitir o boleto. Tá? Aqui eu vou mostrar para vocês como emitir um boleto do Contas a receber, mas ele pode ser emitido na venda também. Então, aqui eu já tenho uma conta. Tá? Basta a gente incluir uma conta, ou nesse caso, como eu já tenho uma conta aqui, eu vou clicar aqui, eu vou clicar na opção emitir boleto. Ele já vai gerar o boleto na tela. Vai gerar o boleto na tela com todas as informações da conta, o valor do título, aqui a minha instrução, ó, cobrar juros de 2 centavos ao dia com todas as informações. Então esse boleto ele pode ser impresso, você pode salvar ele em PDF, tá? Ele pode também ser enviado para o cliente por e-mail clicando aqui na seta ao lado "enviar boleto". Aqui você define o e-mail, poderá informar e-mail de cópia também e fazer o envio desse boleto, certo? Então após realizar a emissão do boleto uh, Configurou a conta, emitiu, gerou um boleto, enviou para homologação no banco, o banco deu um ok, informou que está tudo correto. Então, você já pode iniciar a emissão de boletos para os clientes. tá? Então Depois que o cliente efetuar o pagamento dessa conta, você pode fazer a baixa dessa conta. Tá, conferiu no extrato, o cliente pagou, então, eu vou fazer a baixa. Clicando na seta ao lado, baixar conta. Aqui eu vou definir o destino dessa conta, que nesse caso será o caixa. Aqui tem mais algumas opções, como por exemplo, juros, descontos, acréscimos. E vou salvar essa conta. Então, como vocês podem observar, essa conta ela não está mais na listagem de contas em abertas, e está aqui na listagem de contas recebidas, tá? E que tem o um número no banco, tem o um símbolo do banco. Essa conta ela está como recebida que o cliente já efetuou o pagamento. Tá? Acredito que referente à emissão de boleto seria basicamente isso. Caso tenham alguma dúvida, poderão registrar um chamado no chamado do nosso suporte ou entrar em contato. Estamos sempre à disposição e até o próximo vídeo.